بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلني فيه من المتوكلين عليك واجعلني فيه من الفائزين لديك واجعلني فيه من المقربين اليك باحسانك Oh meu Deus, estabeleça-me neste dia entre aqueles que confiam em Ti, e conte-me entre os que são bem-sucedidos ante Ti, e também me coloque entre aqueles que estão ao seu lado por sua vontade. Ah, o objetivo, objetivo daqueles que, que te buscam. Em nome de Deus, olha, gente, hoje é o décimo dia do mês abençoado de Ramadã. Oramos, ó oh, Deus, estabeleça-me dentre aqueles que confiam em ti, e conte-me dentre aqueles que são bem sucedido diante de ti. O sistema de universo é um sistema aberto, que cada momento tem possibilidade para acontecer uma coisa nova, uma coisa desconhecida, que às vezes esteja como um obstáculo e afasta entre você e seu destino, mas todas as coisas são controladas por Deus por isso, em qualquer posição que estamos, ricos ou pobres, poderosos ou fracos, precisamos confiar em Deus. Vamos revisar alguns versículos do Alcorão sagrado. Em um versículo diz: todos os assuntos inteiramente pertencem a Deus. E em outro versículo diz: Ele possui as chaves do desconhecido, a coisa que ninguém além dele possui, e no terceiro ele aconselha ao seu profeta que quando decidir, confia em Deus, certa vez, um seguidor do Imam Radá lhe perguntou onde está a fronteira de confiar em Deus, ele respondeu isso é que você como Deus não teme ninguém e não teme nenhuma coisa.